Bye pesado, tranquilo, tudo de boa, estou vendo aqui para mais um vídeo, manos. E hoje estarei aqui mais uma vez, chutou, dando um rolezinho. Só que, como vocês sabem, já é de costume que eu não estou sozinho, né, velho? E hoje estou com o José. <risos> daí, daí, salve, salve, mano, beleza, tranquilo. vai aí, pesado, <risos> E hoje, manos, um rolezinho é Nissan 400Z vs Supremo K5. A 90? Eu tô falando em MK sendo que o Marcelo falar a noventa. É 90, é 90. Só que além do José, tem um, um, uma pessoinha aqui, É um o demoninho na orelha. <risos> Salve, gurizada. Esse cor não aparece do nada. <risos> esse cara dá umas traseiradinhas aqui. Esse aqui? Ou esse, esse aí? Daqui? Esse aí parece que tá muito melhor do que esse aqui. É... Ele é manual, né, cara? Aí, ó. Tô falando. Ah, manual. é uhum. manual. Vai, ó, como é que vai? Pega, pega. Pega ladrão, pega eu não ladrão dele. Não mais. Ah, é moleque. Que Quero ver me pego. pegar, hein? Quero ver me pegar, cara. Sem morrer eu não pego. pegar. Você não tem pegada, José? Eu? Eu não, velho. Eu sou o maior fraquinho. 40kg molhados? 40 molhado. <risos> aí também não, pô. José, <risos> sabe dessa? Oh, Pera aí, cara. Onde você viu? Onde ele? Você ah. já sabe dessa do 40 ter molhado? Eu acho que não, acho que só eu tô jeteado. É, tá em off a gente conta isso aí. Ah, agora fica bonitinho, pô. Zé te mostrar o um segredo ó, Cadê? aqui ó, caso caso os carros tivessem lá do lado o que você pode fazer ó vem aqui ó faz aqui ó encosta um na bundinha ó tá vendo? Se encosta na bundinha dele é ele dá uma pedinha aí ele dá uma pedinha ah isso é coisa de pô, bom, né? parece a vida real esses caras não aqui em Minas não pô vai te jogar com queijo ai queijo Uai, só que você tá batendo meu carro aí, Zé Ué, Zé Sem brava Porra Mano Segura 360, 360 Vai, vai, vai 170! Não bateu Ô, oh. perto, oh, que eu dei uma segurada bonita, só que, que o carro excelente. saiu de lado depois É normal, é né, cara? Eu não tô acostumado a já ir fazer coisas bonitas e bater depois freando oh. O pior que é só isso que acontece com nós, aí. Com o Z eu tava rolando isso, né, cara? Nossa, com o Z não era só nisso, aconteceu. não pensei. Fez pistadrinho? Não. Não. Ó. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Vai fora, vai. Você fez a curva com o no fundo? Sim. Nossa, se eu fizesse ah, o pé no fundo piscar aqui, ia sair de.. Nem em... traseiro, sair de.. Que tudo. Ah, aí trollou, trollou, trollou. Tirou da vida hoje. Oi? Eu ia ter que vida. É, mano, já, já a gente não perdeu minha vida atrás de uma brincadeira dessa, sem graça. É, que é bom. A gente não sente aqui, ó, 180 na pisa, da, na pisa da, da, da esquerda aqui, ó. Vem, ó, lei de trânsito, manda. Vem, ó, agora é três pistas agora é três pistas Agora Nossa, já vem, então. Agora não existe lei. leis, autobanco. Nossa, aqui. Nossa, valeu, que morri. Nossa, mas aí tu se matou, hein? Nossa! Olha pra trás. Você se também? É, óbvio, né? Você me matou, não é? você me estranha Desculpa, eu sou muito... Eu sou muito... É, quem é você ali? Não sei agora se é você. Acho que é. Acho que eu nem pensei nem é fazer uma parada dessa. Olha, veio um NPC fazendo árabe. Do... Será que é o Vini? Como é que é Shurukai? É, como é que tu fala isso aí? Shurikai. Shurikai. Shurikin. Naruto? Caramba, da hora. Ó, oh, tô te buscando, aí, moleque. Será que pega? Caralho, mano? só pra andar mais. Ó. Oh. Ixi. Os dois também, né? Sim. Não, né? dos dois são original né? Caraca, escape, Os dois tem 700 marcha, e tantos. Viata. Porra, 350 num Z original seria foda, hein? Uh, mano, esse carro aqui. Nossa! Pulou! Boa, esse carro aqui. Nossa, morri! marchas. Marcha. Meu Deus! Essa Dream. Isso foi, aí foi Dream, tá? Fih, 350 por hora de desviando de trânsito. Tem coragem? Vai encarar? É só sou árabe, mano. <risos> Meu Deus, o carro diminui, cara. Meu Deus. Obrigado. Nossa, eu não vou tirar o pé. Eu não vou tirar o pé enquanto não bater. O cara é louco, meu Deus, família. Eu tô louco, eu tô louco. O cara ficou louco, família. Os NPCs estão tá nascendo nas, há ah, um, um segundo na minha frente. Sério? Caiu eu por hora. Eu tô muito rápido pra spawnar os NPCs. Não bateu já. ainda? Não. Não tem tanto NPC assim, cara. Tá aí tá brilhante. 350 por hora, hein? Mas eu tô a 100 aqui, beleza? Gostar da via. Carro flutuando. Não, mas Agora bateu. a gente tirar o pé que curva. Bateu, morreu. Nada? Aí tu vai me secando aí. Ixi, caralho. Bateu. Uh, Não? Encostadinha só, encostadinha mesmo. Ok, ok. 320 por de... hora, hein? 320. É. Agora tem, tem caminhão e carro na minha frente aí, eu... Desviado, beleza Desviado Eu tô louco, eu tô louco, José Eu tô louco Cara, enquanto isso aí eu tô... Beleza Beleza, beleza eu tô louco, Eu tô louco, eu tô louco Matheus, o que você acha disso aí, aí, cara? O cara me deixou sem por hora aqui, é bem de boa aqui quanto eu né? 10 por hora, aqui, que é meu é meu máximo. Não, não, para pro o que cara. Acelera esse carro aí, cara. Ah, não, já não, não parei. Não, não parei. Não, não, Nossa, fui... fica chorando. Não, não, não, cara. Ah, você tem medo de acelerar, cara. Eu... Não, não, eu tenho medo de acelerar, tem amor a minha vida, beleza? Sua aqui tudo. Opa, tem um <risos> carro parado aqui, ó. Não, não. Salve! Oh. Nossa. Passei a trilhão ou não? Salve. Não. Queria se buscar agora, rapaz. Sim. Ah, tu vai bater daqui a pouco, já? Daqui a pouco que Agora? Nem fodendo que você já bateu. É, lógico que você me zipou. Meu Deus! <risos> segurei Ai, legal, cara. segurei legal. Não, eu morri aqui. Ele é uma boca de cemitério. Não, meu Deus, é boca de morte, velho. Já perdi, já perdi, já perdi pra trás aí. Eu quero ver se sobreviver essa daí, hein. Ah, mentira. Cara, você não vai muito, cara, sai fora. Não, ouvi sai, cara. lava tua boca aí, cara, com aí, ó Nossa, cara, meu Deus do céu, cara, tá tudo bem, velho, não tinha nem como bater naquele carro ali, velho. Não Olha só. Ó, chegou mais chegou. um, agora tem o demonios e o santinho do lado. É o quê? O no... no... vídeo desse, faz sozinho. Um, dois, três, vai, tá ligado? É. <risos> Nossa, morri. Do nada. Nossa. Ah, Obrigado, isso aí. Mas é aquele, aquele especial americano, tá ligado? Que você dá na. na. Na no traseirinha. traseirinha fazer o pitch. Pode pegar aí. fazer isso aí pra você. Né? Quero ver. Ah, vem, vem. Tirei o pé, hein, Tirei o pé. Ah, desse... Quero ver pegar, filho. você tirou o pé, aí Pega, meu carro é menos mais devagar. Ó, oh, 310 por hora, mano. 315, 315. Morri, morri, batendo. Oh, 30 por hora. Ah, porra. Não morri. Deus abençoou. Passou, tá Pega aí Peguei agora aí, cara. Pega aí, o... rapaz. Ah, achei que Ai, tinha que, que bater, pô a... Ah, é isso, o carro, não é isso. Oh, não, não. Sério mesmo, isso. Você, não fale mais comigo. Ó, nem conheço esse aqui na lista de amigos. Cara, é aqui. Tem que bater. eu falei bateu o cara capotando lá na frente. Caralho, José, porra. Não, sai fora, agora Aí, ó, toma. É, ó, ó, pode acelerar agora? Não, aí eu não vou pegar, é, nunca tá mais, né, cara. Eu vou ser um acidente aqui, 4 Bora, acelera então, vamos ver. Tá, tem até a sexta e furinho. Tô na oitava aqui já, né, cara. Esse carro aqui é muito bom, mesmo. Mais marcha, mais velocidade. Impossível, né? é mano. Tirar a esquerda aqui, velho. Freio Nossa! Nossa, já se é demais, mano. Eu Sai fora, velho. Olha você falando, aí, cara. Você fica em silêncio. Nossa. Você fica em silêncio, eu não. Aqui, ó, se liga, Não engatei a marcha. A gente se engata a marcha no carro, é mano. ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu tô sozinho só nesse 400Z, cara. É da linda, velho. Nossa, só o caminhãozão, moça. Mano, o NPC entrou oh. debaixo, o NPC entrou debaixo. baixo. Ó, ó, caralho. Veloz Furioso, veloz Furioso, vai, vai, oh, oh, vai. Fasting Velozes, Velozes, Velozes, Velozes, Velozes, Velozes. Velozes. Nossa, nossa, nossa, <risos> nossa, <risos> nossa. <risos> Fasting <risos> em... fast <risos> Veloz foi de foda, velho. Fasting Velozes. Mas é isso, pesado. Muito obrigado, Sestilo, por estar aqui. Se no canal, comenta alguma coisa aí e aí eu vou cortar o vídeo quando eu bater. Morreu, e aí, corte? Eu, eu tentei ter minha chance antes de acabar o vídeo. Corte rápido, Tramontina. É. Ah, segue o José no, no Instagram, eu também, e é o Esses Nets. O Matheus e Thiago. Isso aqui é o Matheus e Thiago, é verdade. Tô... Foda-se, todo mundo. Vou bater, ai vou morrer, não morri. Como é que eu tô vivo até agora andando na transmissão? Eu perdi o pneu aqui. É, agora eu morro. Como? Como? Melhor não mundo, melhor do mundo. Não, eu desviei estilo Mata Boy aqui, filho. É, agora foi, agora foi. É, agora que o Bruno fez. Nossa!